Já pensou no cenário de duas pandemias no mundo atualmente? Pois esse perigo, esse risco realmente existe. O famoso vírus X, já alertado por cientistas há alguns anos, existe a chance de nos próximos anos virar pandemia. O vírus X seria um vírus muito mais infeccioso e muito mais letal que o atual coronavírus. E o pior, o vírus X pode surgir junto do coronavírus caso ele torne-se endêmico, o que a OMS já alertou, coronavírus será endêmico, ou seja, sem cura. Já pensou no cenário catastrófico para a humanidade? Pois esse cenário pode ser real. Para piorar, temos ainda mutações surgindo do coronavírus e também o aquecimento global. Que tal também uma praguinha de cafanhotos? Hoje aqui iremos mergulhar no mundo apocalíptico dos vírus. Mas o que é a polêmica Doença X? Noticiada atualmente em documentários e noticiários mundo afora como um alerta da comunidade científica para a raça humana. Alerta esse de pelo menos 3 anos já. Doença X é uma doença sem cura, de origem animal, com potencial de infectar seres humanos também potencial de causar pandemia. Também seria muito mais letal e muito mais infecciosa do que a atual pandemia, podendo então dizer que é uma ameaça real à raça humana. O alerta vem de vários cientistas mundo afora, mas também principalmente do microbiologista congolês Jean Jacques, que foi um dos médicos que ajudaram a descobrir o ebola no Congo. Segue a sua frase, estamos agora em um mundo onde novos patógenos surgirão. E isso constitui uma ameaça real à raça humana. Segundo a comunidade científica, a questão não é nem se, si, mas quando surgirá uma pandemia letal. Mas se o mundo caminha de fato para uma pandemia letal, o que isso quer dizer? Na prática, estamos correndo contra o tempo para amenizar os impactos do coronavírus no mundo. Antes que outro vírus letal surja no mundo, pois duas pandemias globais certamente colocariam nosso mundo de joelhos. A má notícia não para por aí. Para piorar, o coronavírus se tornará endêmico, ou seja, não possuirá uma cura é apenas mais um dos vários vírus incuráveis que ficaram entre nós por séculos, como por exemplo a dengue, o zika e a AIDS. Então teremos que usar máscara para sempre? Certamente que sim. Mas aqui nós temos uma guerra de um super-herói contra um super-vilão. De um lado as vacinas, de outro lado a mutação e propagação de um vírus. As vacinas nem sempre conseguem erradicar um vírus, mas podem muitas vezes conseguir atenuar seu efeito sobre o mundo. Não podemos dizer, no entanto, que o coronavírus é uma ameaça para a raça humana, mas sim uma ameaça para o progresso, para nosso modo de vida e para a ordem social problema surge exatamente se os fatores forem combinados, como por exemplo se vierem a surgir guerras, terrorismo ou uma segunda pandemia surgindo em plena época de coronavírus a todo vapor no mundo. Fatores combinados podem ser um problema para nós. Mas qual é o risco atual e se é que ele realmente existe? Não é nenhum tipo de filme de Hollywood, Tão pouco ficção científica, mas o perigo é real. Existe o risco de lidarmos com aquecimento global, infestações de insetos, como ocorreu em 2020, por exemplo. Diversos países registraram nuvens de gafanhotos, como no Iêmen, na China, na Índia, no Irã e na Argentina. Seja bem-vindo agora à Era dos Gafanhotos que parece que gostaram de infestar plantações no ano passado. Nunca antes na história houve esses fatores combinados. Uma nuvem de gafanhotos devora em poucas horas hectares inteiros de plantações, o que na prática mexe também com a nossa barriga. Pois, tendo lavouras inteiras devoradas, produtores serão obrigados a passar o preço final dos produtos para o consumidor, para o contribuinte, que é você. Resultando então, num aumento maior dos preços de produtos básicos como arroz, soja, milho, entre outros, nos mercados. Mas o que tem a ver aquecimento global, com gafanhotos infestando plantações, com coronavírus? É que os três fatores, que são reais, em conjunto, podem de fato aumentar o caos no sistema social, que já é decadente principalmente em países de Terceiro Mundo. Mas o que podemos fazer diante de tal cenário catastrófico no mundo? Calor, pragas, pestes e vírus pandêmicos. Uma coisa é certa, você pode sair de casa com a sua máscara e também com um mata-moscas gigante, no caso de um gafanhoto vir a te cercar. Ainda, os chineses são pessoas engraçadas, pois uma nuvem gigante de gafanhotos cerca uma cidade sua e eles então têm a brilhante ideia de usar 600 mil patos para comer gafanhotos. Não é incrível? Mas é uma coisa um tanto sem lógica, já que 600 mil patos para comer 10 milhões de gafanhotos significaria na prática que cada marreco teria que na prática comer vários e vários quilos de gafanhotos, ou seja, é para engordar qualquer marreco, não é verdade? Notícias desse nosso mundo maluco, não se esqueça, fuja da China e jamais pise na Ásia, pois eles certamente terão uma ideia maluca para acabar de vez com você. Você esteve com mais um vídeo polêmico deste canal polêmico, eu sou o Rodrigo e a minha função é te informar dos fatos do mundo. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like também.